Alô galerinha do YouTube, vamos ver como está a princesinha, a pinche. vamos ver como é que está a riqueza, ela já está nas últimas semanas para estar ganhando os filhotinhos dela, né, e a meu bebezinho, vamos ver como é que ela está, primeiramente quero mostrar para vocês essa vista maravilhosa, Olha, aqui essa vista, muito bonita, esta vista. Então, todos sabemos que nós estamos com a Pichir, que está grávida, já está nas últimas semanas, para estar ganhando seus filhotinhos, né meu filho? A barriguinha dela já está muito retonda, apesar que a, a filha dela, a Lara, não deixa a gente mostrar... Olha, mas aquela sapeca aí ela ficou mordendo. Todos sabemos, já quem vê os vídeos aí já viu que a Lara é muito sapeca. Vou pegar ela no colo para ver se ela sossega. Se ela deixa eu filmar, a mãe dela, olha a barriguinha dela. Deixa eu ver, vamos ver aqui. Olha lá, mas que tá dando para ver, tá bem redondinha. Vem cá, ela já tá fazendo o ninhozinho dela. Todos sabem quando a filhotinha já tá já nos últimos já perto de estar tá ganhando os filhotinhos ela começa a fazer um ninho né então ela começa a juntar as coisinhas dentro da casinha dela Ela começa a juntar as coisinhas dentro da casinha dela né ela prepara é o ninho isso é o instinto natural né dos filhotes dos cachorros está preparando o ninho para chegada dos seus filhotinhos então o cachorrinho é a mesma coisa ela sabe ela tem um instinto natural né ela sabe quando é que os filhotinhos estão para nascer. Então nessa semana, até o dia, até o dia 15, né? até o dia 15, os filhotinhos vão nascer. E a barriguinha dela tá muito grande. Olha só, ela não deixa nem pegar ela. Ela acha que ela fica com medo de deixar ela cair. Ela sabe que tem os filhotinhos. Olha gente, olha Não sei se tá dando pra ver direitinho Mas a barriga dela tá muito grande Muito grande Muito grande a barriguinha do meu filho Né meu filho? Olha Deixa eu colocar ela aqui Ela tá muito redonda A barriguinha dela Ó. Ó. Ó. Ó Ó Deixa eu filmar meu filho Pra todo mundo ver esse barriguinho. O peitinho dela tá inchado, tá cheio de leitinho já, né? Então não vai demorar para nascer os filhotes. Eu creio que vai nascer de, de dois, né, a três filhotes, né? Vai nascer. Geralmente eles têm cria os pinches, tem cria de três, né? De três, de dois a três filhotes, né? De dois a três filhotes que tem. É costuma nascer até quatro. Filhotes, né? Mas é raro nascer quatro filhotes do pinche, né? Mas nasce, ela costuma nascer, né, meu filho? Da última cria, da primeira cria, na verdade, que ela teve, nasceram, nasceram é, três filhotes. Tem os vídeos aí, vocês podem ver. A primeira cria dela nasceu um machinho que é o Rex, a gente ficou com o nome de Rex, e nasceu a, nasceu a Lara. E nasceu a Magali Né? A barriga dela, ela sentou Olha, gente, não sei Ela ah, tá dando pra ver direitinho Olha, o tá tamanho da barriga dela Olha, gente Olha, gente, também tá da barriga Não sei se eu tô filmando direito Aqui, olha Olha, gente, a barriga dela Muito linda Muito... Olha o papai Esse aqui é o papai, ó Todd É o papai... Dos filhotinhos, é, ele é um peixe raro, olha, ele é um peixe raro, porque é, é raro, é porque ele é duas cores, tá vendo? Ai, Ai a Lara saiu puxando nele, ó, marronzinho, aí ele é branco e marrom, ele só fica dentro da casinha, olha, olha minha filha, tá passeando, né, meu filho? Meu filho tá porque meu filho vai ter filhote, vai ter o um filhotinho, né, meu filho? É, meu filho? É, meu filho? Vai ter o um filhotinho. Então, gente, olha, você pode acompanhar os, o, o canal o Girafinha Curiosa, que eu vou estar postando aí pra vocês, tá? Não fica preocupado, eu vou postar pra vocês todo o processo, né? Quando eu ganhar o filhotinho, eu vou estar postando pra vocês... Né? É o vídeo aí Dos filhotinhos, tá bom? Vocês vão conseguir acompanhar Ó Quem tem os pinches Já sabe o né, que os pinches são Os pinches Eles São muito agressivos É né? Em questão de Eles são muito territorialistas, né? Defende o território deles É eles são muito bravinhos, eles enfrentam cachorro maior que ele duas vezes maior que eles, viu? É, eles enfrentam. Então tem que tomar cuidado, porque quando você abre o seu portão, igual aqui tem portão, né? Em casa tem um portão. Se tiver cachorro, você olha, se tiver cachorro grande lá fora, cuidado, porque ele sai e corre atrás dos cachorros. E costuma, quando é cachorro bravo, morder eles, né? Tinha uma vez que eu tinha um pastor alemão, o que, que aconteceu? O meu pai, ele saiu com esse pastor alemão na rua. Ele esqueceu de colocar. Que tem, na época, na verdade, não esqueceu. Na época, na verdade, não, eles não cobravam colocar focinheira. Aí veio um cachorrinho pinche correndo e veio e avançou em cima do, do pastor alemão. E é muito bravo pra, o cachorro. Ele é muito bravo, ele não é de atacar Mas se viesse por cima, ele Ele revidava Ele foi e bocanhou o cachorro e mordeu o cachorro Eu não sei Se ele morreu, se o pinche morreu Mas assim, aí ficou a lição né? A gente ficou com a aprendizagem Que tem que tomar cuidado Porque Esses cachorros pequenos atacam cachorro grande Aí os cachorros grandes Quando é bravo, revida e acostume até matar eles. Né? Então tem que tomar cuidado com o Fábio abrir o portão. Para que eles não venham sair. Para que eles, os outros cachorros não venham machucar eles. Né, meu filho? Por ser valente, a gente se morte mesmo. A gente se defende do terreiro da gente. Gente, uma, ó, eu tenho que filmar para vocês o que, que o Todd faz quando eu abro o portão. Ele... Eu vou filmar para vocês qualquer dia. Ele vai lá, ele mija. Ele mija em todo lugar. Marcando um território dele. Ele mija por todo lado, gente. Ele marca mesmo. O território dele. Uma hora eu vou filmar pra vocês. De tardezinho que eu gosto de soltar ele. Ele vai lá no terreno. Marca o TRD todo. Ele fica felizinho. Então tá, gente. É isso. Tá? A princesa aqui já está quase ganhando os filhotinhos. Então fica ligado aí, tá bom? Até o um próximo vídeo. Deixa eu ir aqui brincar um pouquinho com a Lara, porque ela tá muito, muito, muito, muito pequena brincar, né, Lara? Tchau, tchau, tchau, tchau.